Aqui é o Danone. Hoje eu vou fazer uma live no canal Pássaros Eletrônicos com o Zé Alves e vai ser focado só para criação. Não vou falar sobre legislações, tá? Conto com vocês até hoje, às 19h30. Tá joia? Entra aí na live, dá seu joinha, tá? Curte o canal do Zé Alves aí, galera. Obrigado, conta. Tá?